Só que o incrível que parece <risos> é que me mandaram um comentário que eu não pude ignorar. Se trata desse comentário aqui, que diz o seguinte, que eu vou colocar ponto e vírgula, parece que isso não é forte das pessoas. O FreeBSD é melhor que o GNU Linux, isso é inquestionável. E o cara disse o seguinte, aqui alguns motivos e colocou um link do It's Force. Eu não vou colocar... O seu nome, sua cara aqui, por uma questão de moral e ética, tá bom? Mas o seu comentário eu vou debater. Porque falar assim ah, que o FreeBSD é melhor que o Linux e isso é inquestionável, inquestionável, caramba! Bom, e eu resolvi no link do Force, e li lá seis razões porque usuários de Linux migram para BSD. O cara é escritor lá sobre BSDs e muitas vezes pelos seus perguntas por que, que as pessoas se incomodaram aí com o bsd né e para resolver o problema ele resolveu escrever esse artigo e com o subtítulo de por que usar bsd ao invés de linux e para preparar esse artigo ele diz o seguinte que ele conversou com vários usuários de bsd esse artigo são experiências reais de pessoas e aqui mora um certo problema porque geralmente o usuário de bsd é igual ao usuário de Slack, de Art, de Manjaro Gente, eu não tô falando isso geral não, tá? Porque assim, tem, tem muita gente que eu não conheço Eu lembro que no último vídeo teve um canal, eu acho chamado ArtTech Que participou, eu não conheço o trabalho do cara não tem como falar que ele age dessa forma Só que a maioria dos usuários de Art, Slackware e Manjaro que eu conheço Agem dessa forma Porque assim, para eles assim uh, Essas distribuições, essas três assim, ó Nada é, para de funcionar, tudo funciona bem Funciona melhor que os outros, é mais rápido que o Gentoo, é mais estável que o Debian. Parece que tudo, é, tudo é bom, tudo funciona, funciona melhor do que todo mundo. E os usuários de BSD tem o mesmo problema. Mas, vamos dar continuidade aqui para poder ver o assunto. E a primeira razão que eles apresentam é a seguinte. O BSD é mais do que o um kernel. Gente, que argumento de merda. <risos> seguinte, é, eu ouço isso da galera de BSD desde que eu conheço o BSD. Isso vai para mais de 10 anos. Eles sempre falam isso, sempre chegaram com esse argumento Ah, porque Linux é o kernel, FreeBSD é free BSD, um sistema operacional completo, sempre é assim Tá, mas aí assim, aquele dia seguinte, né, que assim, Linux é só o kernel, o pacote de terceiros E isso pode gerar incompatibilidade que automaticamente gera quebra Já os BSDs não, eles oferecem o sistema operacional completo Onde é tudo feito por eles, então funciona melhor Tá, primeira coisa, somente o kernel não eu já fiz três vídeos aqui no canal mostrando que Linux é mais do que kernel. Eu não vou debater o assunto. Se vocês quiserem conferir, links na descrição. Mas vamos lá. Seu kernel, que tem init system, se estendeu o que, galera? Init system, específico e próprio do Linux. Como é que Linux é seu kernel? Então você tem o um kernel, que tem init system, que tem carregador de boot, tudo próprio. Tem biblioteca própria, tem comandos próprios, tem terminal próprio, como é que ele é só um kernel? A única coisa que Linux, eu volto a repetir, que a única coisa que Linux não tem é uma toolchain. Mas isso aí tanto faz, o próprio FreeBSD está adotando aí o LLVM, então não é um argumento muito forte. Segunda coisa, os pacotes ah, são de terceiros, que gerem compatibilidade e gera, gera quebra. Então os BSDs podem se preocupar com isso, porque assim... Desde que eu estudo o n se vocês verem aqui, diz o seguinte, que os pacotes geralmente ou são do GNU ou são dos BSDs. Oh, o SSH veio dos BSDs para o Linux. O Dash foi portado do NETBSD para o Linux em 97, está descrito na page dele. O comando HD, que faz a leitura de arquivos em octal, decimal, ASCII, hexadecimal, veio dos BSDs. E a Bionic, a biblioteca do Android, ela veio do FreeBSD e do NetBSD. Então, ou seja, se tiver problemas nos pacotes, gera gerem compatibilidade, gera quebra, a culpa também é dos BSDs também. E eu vou até fazer uma ressalva aqui também. Esse negócio de falar de GNU/Linux, aqui vocês estão tirando crédito dos BSDs, sendo que tem pacotes, vários programas que a gente usa que vêm dos BSDs. Então, não tem esse negócio de GNU/Linux. Esse negócio de ficar falando GNU/Linux é a prova de que as pessoas não leem man page. Inclusive você que fez esse comentário. Isso é a prova exata de que nunca leu uma man page na vida. E galera, não existe um sistema personal todo desenvolvido só por um projeto. Não tem como. Isso é praticamente impossível. Agora, supondo que Linux é somente o kernel mesmo e tem lá 100 desenvolvedores só para o kernel. Enquanto que no FreeBSD tem 100 desenvolvedores só para o FreeBSD. Quem vai alcançar objetivos mais rápido em questão de recursos, de drivers? sem desenvolvedores de kernel ou sem desenvolvedores no sistema personal? É claro que é só de um kernel, gente, porque ele só se concentra em uma coisa. Enquanto que de um sistema operacional, ele tem que se concentrar em todo o sistema operacional. É uma coisa bem óbvia, né? Agora, se querem dizer que pacote terceiro gera incompatibilidade, gera quebra, então isso acontece com o macOS também, né? Porque, vamos fazer uma pequena análise do macOS. O kernel dele, só pra começar, é uma mistura aí de kernel... 4.4 BSD Lite com partes do FreeBSD, partes do NightBSD e mistura aí com o kernel Mac. E assim me surge o kernel Darwin. Pois é, o kernel Darwin é uma mistura disso tudo. Então não adianta inclusive a galera do FreeBSD ficar se gabando que ah, o Mac vai ser é um FreeBSD. Não, ele não é um FreeBSD, é uma mistura de várias coisas. E a interface gráfica dele e o sistema de arquivos vem de outro sistema operacional. O terminal dele é de outra fonte, que no caso o ZShell, eu escrevi até um artigo esses dias, era o Bash passou a ser o ZShell, ele é compilado com LLVM e outras partes são desenvolvidas pela própria Apple. Moral de história, o macOS é um monte de pacote de terceiros. Só que de qualquer jeito ele funciona melhor que o FreeBSD, né? Já que eles falaram de pacote, vem um o segundo motivo, que eles dizem que os pacotes dos BSDs são mais confiáveis, são mais dignos de confiança. Que eles falam aqui é o seguinte, né? Que assim, eles concentram uh, em um ports, ou seja, um, uma, como se fosse um repositório. Tudo é tudo mantido por eles para eles poderem entregar. Então, se tornam pacotes mais confiáveis, mais seguros. Grande segurança, né? Vamos analisar uma coisa. Você lembra daquele vídeo que eu fiz aqui defendendo os BSDs? Que os desenvolvedores de segurança dizem que os BSDs estão morrendo? Pois é, vamos relembrar lá. Eles disseram o seguinte, que eles reportaram mais de 100 bugs uh, para a comunidade FreeBSD, NetBSD e OpenBSD. Seis meses depois os caras voltaram, tava quase tudo lá. E até relembrando aqui, eu lembro que nesse mesmo artigo que eles descrevem lá, né, que eles entraram em contato de novo com a comunidade FreeBSD, falaram desses bugs e tal, a resposta da comunidade FreeBSD foi a seguinte, vocês perguntaram para a Apple por que eles ficam esperando a Apple desenvolver para eles portarem os patches para o FreeBSD, né? O Meltdown spectrum é outro exemplo. Foi lá, saiu correção para o Linux, para o Mac, para o Windows pro para o Android. O Android até nem entra no questão Android, né? Que é Linux mesmo da mesma forma, o mesmo patch, acaba não tendo grande diferença, assim. Não influencia tanto em user space. Mas aí depois encontraram outros bugs no processadores Intel, encontraram depois bug no processador da AMD, voltaram a encontrar bug no processador da Intel e depois é que veio surgir a correção dos Meltdown Spectral para os BSDs aí os caras parecem, é, a gente corrigiu os bugs, ó, a gente é mais seguro, ó, como é que a gente é bom pra caramba quase três meses depois então, assim, confiável, seguro, muito mais confiável do que o do Linux não é bem isso não, viu Olha, se fosse verdade que são mais confiáveis, mais seguros, seriam os BSDs que estariam dominando os servidores do mundo. Era, seriam eles estariam rodando em supercomputadores, na nuvem, embarcados. Né? Contudo, não é isso que acontece. Seria o sistema operacional que, ah, igual aquele artigo da CBN lá, que todo mundo utilizaria, só que ninguém sabe. Mas não é isso que acontece. Então, assim, pacotes mais confiáveis, não vejo tudo isso do jeito que eles mostram, não. Terceiro motivo que eles dão é que uh, as mudanças são mais devagar. Logo que eles têm melhor estabilidade a longo prazo. É, mudança mais lenta realmente é, inclusive de correção de bugs, né? Segurança. Só que aí eles falam que, assim, até a distribuição mais lenta entrega pelo menos uma versão por ano ou seja o é um ciclo de lançamento muito rápido e ainda colocou assim exceto o Debian claro Red Hat Enterprise Linux manda um abraço tá CentOS também tá vendo esse aqui dá ficar fazendo as coisas sem conhecer fica falando bosta depois e tá aí depois eles falaram assim que a gente acompanha muita mudança no Linux que até hoje a gente sente aí ele colocou assim cof se estender cof galera isso aqui para mim é uma coisa de criança agir dessa forma Oh, reparem só o que, que o desenvolvedor Ben Rice, que é o desenvolvedor do FreeBSD disse a respeito do FreeBSD não ter systemd. And this was one of the things that I really wanted to ram home when I gave this talk at BSD Can. FreeBSD should not be proud of the fact that we don't have a systemd. We should see that as we're lacking something. Pois é, né? Eu acho que tá na hora de mudar um pouco uma coisa que eu quero notar aqui é o seguinte, que os BSDs eles não gostam de mudar as coisas, isso é errado. O próprio Ben Rice falou isso, sabe, tipo, a, a desculpa dele é o seguinte, que enquanto o Linux muda de coisa, os BSDs preferem ficar com as antigas, ou pelo menos o FreeBSD eu posso dizer isso, né, preferem ficar com as coisas antigas e corrigir e melhorar elas, sabe, mas são coisas muito antigas, é, que é difícil de trabalhar nelas, uma delas que eu consigo lembrar, que o FreeBSD tinha, é que enquanto o Linux tinha migrado para o Alsa, que é o servidor de áudio do Linux, o FreeBSD continuou no OSS, que é uma coisa que estava lá muito antiga já, já tinha caído em desenvolvimento, então lá, querendo trabalhar naquilo, quebrando a cabeça para conseguir arrumar aquilo. O X vai acontecer a mesma coisa, o Linux está usando o Wayland, que faz bem, porque, inclusive, uh, o código do X é difícil de trabalhar e eles vão querer continuar usando assim, as coisas da mesma forma. Essa cultura dos BSDs tem que mudar. O quarto motivo eles dizem o seguinte, que o Linux ele é meio desordenado, né? Por, inclusive com essa questão de um monte de distribuição, enquanto eles têm uma quantidade muito menor, fica mais fácil a escolha. Isso aqui não vou discordar dele, não. Só que esse problema é o mesmo problema que existe nos próprios BSDs que é o seguinte é, envolve muita questão de ego sabe eu tenho que desenvolver minha distribuição e a minha distribuição é melhor que a sua em vez de juntarem os projetos e formarem um só muitos surgem por causa de ego outros surgem sendo que não havia necessidade de surgir um exemplo disso acontece no Linux e no próprio FreeBSD não tinha motivo de existir o Dragonfly BSD se eles tivessem acatado que o Matt Dillon tinha falado, que ele era desenvolvedor do FreeBSD. Sugeriu ideias para melhorar o FreeBSD, não tá bom do jeito que está. Aquilo que eu falei anteriormente, eles não são sujeitos a mudança, não são passíveis a querer mudar as coisas. Ele criou a distribuição FreeBSD dele. O DragonflyBSD é isso, é um FreeBSD com melhorias. Depois eles começaram a incorporar essas melhorias, algumas delas, ao FreeBSD. Funtool linux foi a mesma coisa. Não tinha necessidade de existir o Funtool linux Se eles tivessem ouvido o Daniel Robbins... E assim vai surgindo o new VIN. Não tinha necessidade de surgir o new VIN. Se o é, criador do VIN tivesse ouvido o cara, aceitado o patch dele, teria evitado os problemas Mas não. Então, assim, tem gente que força a surgir outras coisas. E aí é onde eu acho uma maravilha na liberdade. Agora, outros eu acho que é uma questão muito de ego. No Brasil, pelo menos, eu vi um, dois projetos que eu achei muito interessante a ideia deles. Nós temos a distribuição do zero Linux, e temos a distribuição M. A própria distribuição M sugeriu, vamos juntar? Porque as duas são distribuições baseadas no Debian, usam o XFCR. Por que a gente não junta? E eu acho legal isso. Porque assim você economiza esforço, você tem o maior número de desenvolvedores de um projeto. Quando eu falo de desenvolvedores, não é só de código, eu estou falando também de aparência. Tudo, todas essas coisas, gente. Você tem uma equipe maior, economiza dinheiro com servidores e um monte de coisa. É muito viável isso. Eu espero, não sei como é que andam do os dois projetos aí. Eu espero que os dois se juntem e formem uma coisa só. Seria da hora. Essa parte aqui até que eu não discordo muito deles não, mas o que eu acho fogo é o seguinte, né? Que assim, eles falam assim, ah, tem essa uma distribuição quebra, tem essa outra quebra, aí o teste não funciona. Enquanto que nos BSDs aí tudo funciona, é igual Manjaro, slack, ray tudo neles funciona bem. Quinto motivo que eu acho isso aqui muito vantajoso mesmo para os BSDs, a questão do ZFS. Ou ZFS, se você quiser chamar assim. Que uh, é o sistema de arquivos que veio do Solaris, né? Na verdade surgiu no OpenSolaris, foi pro Solaris. E eles se gabam disso. É, dizem que que é onde o Linux vai continuar perdendo por um bom tempo. Tem a questão que eles mencionam aqui da licença, né? Porque a licença permite, tem enquanto que no Linux não e tal. Só que falar que eles têm melhor desempenho, os BSDs têm melhor desempenho do que o Linux, só por causa do BSD, do ZFS, é zuado. Porque, gente, não é só o ZFS tem esse desempenho todo, não. Eu já fiz benchmarks aqui também. Futuramente vai entrar na minha lista. Eu não sei se posso. Eu vou tentar colocar o ZFS na minha lista aqui. Qualquer coisa depois excluo o ZFS daqui. Mas, assim, os outros sistemas de arquivos, o XFS tem é um bom desempenho também O BTRFS tem um bom desempenho também eu Não vou tirar isso da minha lista, porque todo mundo gosta de me chamar de fanboy de BTRFS né? Mas eu não vou tirar da lista, porque ele é bom sim Ele consegue extrair o máximo do hardware, o máximo do HD, do SSD Inclusive eu agradeço a SanDisk por isso, a Intel por isso Porque eles contrataram esses desenvolvedores do BTRFS Que já eram os desenvolvedores, para poder melhorar essas partes então, assim, não vou tirar esse crédito desse sistema de arquivos. Ah, e eu quero ler um comentário que eu recebi <risos> nesse meio tempo. Esse cara me fez um favor muito grande ah, quando eu lancei o vídeo aí do, dessa questão do ZFS. Não use do ZFS no Linux, né? Que o Linux Torvalds disse. Então, assim, aí eu recebi o um comentário que o cara falou que, assim. Ah, é fogo o cara escrever sem ponto e vírgula. Por melhor, deixa eu ver aqui, FreeBSD ZFS é onde melhor funciona Por melhor funciona, entenda que a versão do FreeBSD não é a versão completa da SAM Que é licenciada e código fechado E do FreeBSD é continuamente melhorada de forma a trabalhar e incrementar usando o último código Compartilhando antes da SAM fechar, Você sabe que a Sun ainda existe né e por fim do Linux é uma tentativa de migrar o ZFS para o Linux, entre parênteses. Leia incompleto e sem ser capaz de aplicar todos os tunings já disponível no FreeBSD, porém ainda está longe de ter todos os recursos e features já nativos no FreeBSD. Leia, a Sun possui muito mais recursos. Já quem realmente trabalhou e trabalha com ZFS e fala com domínio, de fato é simples. Pague e vá pela SAM, ou use gratuito do FreeBSD, que é onde melhor funciona no momento. E quis gabar, falou que é melhor, e não sei o que. Eu tive que dar a minha resposta. E galera, a minha resposta foi simplesmente essa. Realidade dos fatos número 1 um sobre os o ZFS no FreeBSD. Na verdade, o FreeBSD ele usa o ZFS do IlumOS. que para quem não sabe, ele é um fork do Open Solaris gente isso não é segredo não está no site do próprio FreeBSD ele mesmo menciona ele pega o ZFS do illumos e portou para o FreeBSD aí a ideia é o seguinte né toda melhoria que tiver no ZFS do FreeBSD é mandado de volta para o illumos e toda melhoria que tiver lá no illumos eles portam para o FreeBSD certo essa é a primeira realidade dos fatos sobre o ZFS no FreeBSD Realidades dos fatos sobre o ZFS no FreeBSD número 2 Seguinte, em no, é, dezembro de 2018 FreeBSD anunciou que ia descontinuar Esse ZFS que ele tem Que é do iLumOS E vai passar a utilizar o ZFS on Linux Esse que não tem todos os recursos igual ao do FreeBSD É uma tentativa só Tá lá o FreeBSD anunciando que vai usar o ZFS on Linux e no site, o link está na descrição, ele explica o porquê. Ele diz o seguinte, que nos últimos anos, né, a maioria dos do desenvolvimentos IFS, do ZFS uh, tomaram lugar onde? No Fix OS e no ZFS on Linux. É totalmente chamado de ZOL. E no início do ano de 2018, a uh, Fix anunciou que ia passar a utilizar o ZFS on Linux e automaticamente o FreeBSD também ia passar a usar. Tanto é que eles disponibilizam lá um link do port do ZFS on Linux para o FreeBSD o git deles está nesse mesmo artigo, confiram lá, e eles estão passando a utilizar. E a ideia vai ser a mesma. Toda melhoria que eles tiverem, eles vão devolver para o Linux. E toda melhoria que o Linux tiver, eles vão usufruir também. E vale até mencionar, link também da Delphix, sobre isso aí. Que eles passaram, ah, é, nos últimos 10 anos, eles escolheram também utilizar o ILUMOS. só que eles, na última década, eles falaram assim, na última década... O ZFS on Linux foi melhorando muito, então eles passaram a utilizar também os dois links na descrição desse vídeo, tá bom? Ah, última coisa que eu quero falar sobre o ZFS aqui. O que, que ele disse nesse artigo? Ele falou assim, ó, um dos usuários de BSD notou que uma das principais razões que, o... que ele migrou para o BSD foi o ZFS. Um usuário que ele entrevistou, um usuário. E é assim que acontece que eu vejo a maioria das vezes quando se trata de Slackware, ART... Manjaro é um usuário. Você vê aquele monte, só que um usuário tem um bom senso de perceber qualquer é coisa boa do sistema. Sabe, a mesma coisa aconteceu aqui. Tipo, de todo mundo que ele entrevistou, só um percebeu isso. Sabe, uma das únicas vantagens dos, é, dos BSDs e a última coisa que ele trata seria sobre a licença. Que pô que licença BSD é muito melhor, né? Geralmente é assim, porque enquanto que o Linux usa GPL. Os BSDs usam alguma cláusula da BSD, é muito mais simples, isso aí é legal mesmo, ela é simples, eu acho isso legal. Mas muito melhor, muito mais vantajoso, muito mais livre. Fica sempre essa mesma briga. Gente, todas as duas têm pontos bons e pontos ruins. Todas as duas têm prós e contras. Ah, honestamente, eu acho legal isso aqui nessa licença aqui, que de uma forma mais fácil de dizer, o nome dela é assim, fácil o que você quiser com o domínio público. Porque eles falam assim, ó, enquanto estão os dois abrigando e os dois tendo problema, o domínio público resolve a questão onde todas as duas dão brechas, que tem problemas. O domínio público resolve. Se fosse verdade que a licença BSD é muito melhor, muito mais livre, galera, era é ela que estaria tomando o mercado. Na verdade, o que ela está ganhando destaque nas paradas aí é a MIT, não é a BSD. Tem algumas licenças que eu acho muito melhores, que são domínio público primeiro. Eu coloco a MIT, que não é à toa que ela está tomando. Na verdade, ela é uma domínio público, com ressalvas para uh, comércio. Assim. Na verdade, o domínio público permite comércio, mas é que assim, ela foi pensada para não afastar quem quiser investir num projeto. Cláusula 0 da BSD, que na verdade ela é um domínio público que só carrega o nome de BSD. E galera, se eu fosse querer alguma licença parecida com a GPL, eu adotaria a MPL. Primeiro que ela permite uh, melhor uso comercial. E assim, ela tem cláusulas que eu acho interessante. Assim, quando eu vou adotar a MPL, se eu quiser adicionar aquelas cláusulas que evitam certos problemas que a GPL tem, eu acho isso muito interessante. Então, galera, eu vou ficar por aqui. Tá? Eu tinha que debater sim, não é inquestionável. É questionável sim. E, galera, isso pra mim falar que BSD é melhor... Ah, é que o GNU/Linux, que é o Gino Linux, galera, isso é tudo coisa de amador, tá? Não sejam amadores, pesquisem a fundo mesmo, questionem mesmo, tipo, até o que eu falo, eu acho interessante, teve um cara que falou assim, que ele questiona o que eu falo, ele vai atrás pra saber se eu tô falando é a verdade, eu acho isso muito legal, porque assim, não existe quem é dono da razão, sabe? E, mas assim, pra você ter a sua opinião, você tem que ter argumento concreto sobre o assunto, eu esforço muito para poder trazer as coisas aqui, gente. Só que não é assim, é opinião minha. Eu tenho minha opinião, mas com base em alguma coisa concreta, assunto concreto, estudo histórico, técnico, legislativo, geográfico, sabe? Envolve um monte de coisa. Então eu vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Eu sei que vai ter gente de BSD, GNU vindo aqui enchendo a paciência. Mas se não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal. E não esqueça de conferir o curso de migração para Linux. Você vai aprender Linux sem ser coisa de amador, beleza? Isso é um abraço e falou!